Então, o inimigo do homem é o próprio homem, mas quando ele tá sem Deus, porque a nossa guerra, qual que é a minha guerra? A minha guerra é lutar contra o pecado, porque o pecado todo dia me chama. Tá monitorado e tá tranquilo, mec mec. Aí, aquele que habita as condições do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará ele é do Senhor, ele é o meu é Deus, Ou seja, tá ligado, né? Ele é nosso Deus e ele sempre vai estar com a na gente. Só a gente não abandonar ele, tá ligado? O cenário mudou bastante, né, devido à, à conversão, à chegada desse traficante aqui. Ele voltou para a comunidade e trouxe o evangelho com ele. E começou a, a mudar. Mandou quebrar as casinhas onde tinha estátua e mandou é, pintar já no muro, já desde de, de, de 2000, 2001, né, Jesus é o dono do lugar e começou a, a proferir, na verdade, o evangelho. E hoje em dia, né, os traficantes eles apoiam, tanto apoiam como, como foi eles que, que, que patrocinaram esses grafites. E a comunidade adora, a comunidade ganhou cor, ganhou luz. Qual é a responsabilidade disso, né? Qual é a responsabilidade hoje de um traficante dizer que ele é evangélico fechar um terreiro? Será que essa responsabilidade é só dele essa responsabilidade também é nossa? Porque esses terreiros foram fechados e perseguidos pela polícia, pela igreja católica. Então, essa responsabilidade, esse algoz, é realmente esse traficante? É só esse traficante? Ou é toda uma sociedade, toda uma cultura que colaborou para que um traficante tivesse o poder ou a intenção de fechar um terreiro de um bando